E aí, clan Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com Grime, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas Hoje a gente pretende fazer os jardins, né? Encontrar o item que a Shidra pediu para gente encontrar, vamos lá? Beleza, no último vídeo a gente explorou o porão do palácio dos esculpidos até chegar aos jardins Os jardins, ele não tem nenhum chefe, mas ele tem um item a ser encontrado, né? A gente dá uma olhada aqui bem aqui embaixo vai ter o necessário então a gente vai explorar a área por si só é pior que um chefe a gente vai escalando aqui já indo devagarinho tem que ficar muito atento ao solo Aqui só tinha um item Nada demais Vou ficar muito atento com essas plantas com esse negocinho azul bem pequenininho Isso aí dá um dano tremendo E tem uma outra planta Parece uma planta Aqui, Na verdade é um inimigo, tá vendo? Olha o dano que dá É, é isso aí Vou carregar o ataque e já na pancada boa, eu acho que é essa planta aqui Que é o inimigo O segredo é o seguinte, esperar ele mergulhar Aí você puxa ele e defende Mas não deu muito certo Aí, agora deu certo É só andar com cautela As plantas mais altas são esse inimigo E as plantas com as anteninhas São os choques É isso Valeu, choque não parece muito dano Mas quando você vai pegando em sequência Aí vem a tristeza A gente viria daqui A música de fundo inexistente Tirando a mulher com a letose, Que fica... Que é um bicho Tem que ter muito cuidado Sempre olhando pro chão com atenção O que que é isso? Eu não lembrava desse não viu <risos> Hum, tem isso também Dano cabuloso agora Ah é, tá pra Fazer isso aqui legal né dá um trabalho vamos ver se as plantas tem uma alguma mais alta que a outra ali ó ali tem Tem é um menininho ali, não sei se ele é NPC, não viu? Tá com cara. Isso aqui é novo, ó. Esse cara aqui é novo. Saiu junto com a DLC aí. Nossa senhora! Eu achando que era um NPC, porque tava tão cegadinho, né? Que baita pancada que a gente tá dando aí Por enquanto a gente não explorou nada, nada, nada, em esse mapa, essa área é imensa Vai ser um daqueles longa metragens do nosso canal Aqui tá com o cara do palácio A gente está de volta ao desacerto, um pouquinho mais preparados dessa vez. não faz nada foi esses cortantes não vai ter um item bom bom acho que é isso né a gente acabou pegando um, uma arma nova esse bicho aí fica desaparecendo a gente não pretende mexer com o agora não, viu? É que legal Nossa, cara, é muito dano De volta ao desacerto Parei de parede oca A gente acabou capturando esse bicho, nem tinha intenção viu, nem tinha intenção, mas capturamos Só para ter uma noção de onde a gente está Ó ah, minha nossa! Eu acho que aqui já é a pedra bem pertinho aqui ó, a gente desceu por aqui a gente saiu nesse ponto, a gente já tinha explorado. Então agora a gente vai tentar ir aqui pro lado esquerdo. Sempre olhando pro chão. A gente já chegou a vir até por aqui, né? Olha onde fica o negócio. Que tristeza. Fragmento do orvalho de fogo. Isso aqui é importante. Essa pedra é rara, mas é importante. Agora Nada demais, só uns itens aleatórios O caminho a gente entra no encontro Eu acho que é pra cá, pra baixo É, definitivamente pra cá Isso aqui nunca é um bom indício quando tem um trem dessa hum. <risos> É por baixo Nossa, nossa Só o dano que dá beleza. Foi sugado. Definitivamente caiu num lugar que não tem volta. tá indo aí com toda toda a cautela do mundo Isso aqui não tem uma cara boa, acho que é um inimigo também <risos> absorvido. Que bom, porque a gente precisava absorver um inimigo aí para... Ah não, é... Isso aqui não dá para absorver oh, Deu tudo certo Eu achei que dava para absorver o projétil A gente acabou só se complicando Hum A gente foi bem longe, então eu vou usar um trem desse aqui Subir nosso HP Essa pedra aqui está safe Fada do despertar, na hora, hein? Eu ia ficar muito chateado se essa parede não quebrasse A gente andou demais bom, Isso aqui é um bom sinal Estamos chegando perto, pelo menos, de um pilar, né? Estou gostando desse barulho? O uh, que maravilha! <risos> a baliza harmonizada. Agora a gente tem uma leve noção do que que a gente andou, ó, daqui até aqui é um baita labirinto e ó, estamos longe ainda, estamos longe. Vai ser uma longa-metragem, não tem jeito. As flores aí nas paredes, elas me causam... não tá bom não né <risos> não tá nada bom mas aqui é um caminho sem é para baixo é para baixo então ah oh, não UF! Ah! Que tristeza! Eu vou fugir. Quero nem saber. Vamos se embrenhando, se complicando. A gente já tinha passado por aqui tudo. Engraçado, né? A baliza harmonizada era só ir para baixo tá. Nossa Que maravilha Era o que eu queria era Exatamente o que eu queria No finzinho, hein Quase, quase, gente Tem que fazer tudo o caminho de novo Bom esse é o segundo pilar que a gente vai encontrar Não tem mais que isso Que maravilha Com certeza vamos ganhar um ponto de caça Derrotando aquele inimigo Maior não vai bem. Ponto de caça obtido. O finalzinho hein? igual ao da outra vez. A gente já vai investir esse ponto de caça em HP ou energia. Eu vou guardar para aumentar a nossa HP. o HP é muito baixo A gente ainda não tem a habilidade necessária para puxar aquilo ali. As casares devem ser revisitadas. Late game. Agora a gente está indo para o caminho que provavelmente vai nos levar aí Ao é. item necessário Eu acho que isso aqui é tipo um mini chefe, a gente já enfrentou Vocês roubaram o que não é de vocês Dado pelos genitores, era para ter se tornado nosso senhor Vamos estourar a bolha que é essa sua prisão corporal e extrair o fôlego que está preso aí dentro Quando tudo foi roubado, foi devolvido a nós também Temos que voltar para nos tornarmos um só Beleza, ponto de caça obtido. É bom lembrar que tipo, esse inimigo ele não existia até a DLC Colors of Rot ser lançada. Dá um pouco de trabalho, mas pelo menos é um ponto de caça a mais. Agora temos essas plataformas que nos permite dar uns baita pulo. Vamos ver se a gente consegue. Não conseguimos, não tem problema. É, consegui. Dá é para dar esse pulo diferenciado. Isso não está com uma cara boa. Certo, acho que sim. Tomara que sim. O bicho até caiu. Fado despertar, isso aqui é a das anteninhas.. Então, os animes, tem um monte de inimigo misturado, né? Presa encontrada. Você é o Esculpido. As mães vieram deste lugar, mas não há mães por aqui. Nossos irmãos se perderam tudo por sua culpa porque Shidra leva você. oh, oh. isso aqui não tá bom não acho que a gente perdeu o caminho com toda certeza a gente perdeu o caminho muito bom pra a gente tá brincando com fogo mas tá bom é, é isso aí gente é o que a gente merece Recuperamos o nosso trem Agora a gente tem que dar um jeito de descer, né? Tá muito claro que a gente foi pro lado errado A coisa não tá com uma cara boa aqui, viu? nossa definitivamente bom pelo menos a gente abriu um teleporte né passe neural não era bem que a gente procurava mas tá bom não dá para reclamar eu vou voltar para procurar alguma Alguma parte que vá para baixo... É. é aqui mesmo. Tá bom. Então é aqui. Cara, essas vozes de fundo são muito sinistras. Espera? O que é isso aqui? Achei que leva para interagir, mas não dá não. Ah. Legal. Não, não é por ali. Aizes agarradoras. Ué, ué. Isso aqui é um NPC aqui. Ah, se eu não me engano. Eh. É. Olha. Se eu não me engano, eu estou completamente perdido. Depois que colocou a dele, se mudou muita coisa. A gente tem que chegar ali. a gente já estaria explorando outra outra outra coisa ah, ah. É. pela pela esquerda vai ter Coisa do centro a gente vai tentar ir pela direita para ver se tem um caminho por baixo. Com certeza tem. A gente deixou o nosso receptáculo ali. A fortes indícios que é para esse lado. de fazer mas tá bom. esse mineiro. Vamos ver como é que toma estamos. estamos quase onde a gente precisa ir. Eu acho. É isso mesmo. Olha. Fio da criança. Esse é o item que o Shidra mandou a gente buscar aqui nessa área. E com ele a gente consegue avançar no jogo. Tudo que tem que fazer agora é voltar. Voltar para Shidra e entregar isso. Toda essa área aqui ela foi aumentada na DLC Tem dois chefes novos, tem um monte de coisa Pegamos o teleporte para o Pilar do Mundo Só para entregar o item para o Chidra aí com ele a gente consegue já avançar Cadê o Chidra? Ah, ele está de costa Ah, você está de volta? Muito bem Antes de uma vez, me entregue o fio. Sim, muito bem, aqui está a chave. Que você poderá abrir a barreira dos adoradores de ruína, de lá chegar ao céu pálido. Dever bem óbvio. Mas, antes de partir, gostaria que você considerasse uma coisa. Os adoradores estão esperando ansiosamente por sua visita. Vão saudar sua chegada com vivas. O que fará quando encontrar seres que adoram você? Será que, é isso, que você... isso fará você pensar, enfim? Só uma ideia, você, você também as tem, não? Seja como for, tem um trabalho urgente a fazer. Lá ah, faz o que a natureza mandar ou a supere. Muito bem. Tá aí o indicador. Ah, quando, quando, quando a gente começou a jogar. Olha, ganhamos esse item. Quando a gente começou a jogar esse jogo. Ele foi lançado não tinha tantas indicações, era um pouco mais difícil. Fica assim então pessoal. O objetivo de hoje era esse, a gente sofreu um pouco. Porque tem elementos da DLC no meio do caminho e a DLC é muito late game. É que tá muito forte para fazer os inimigos. Então... Blá blá blá. Só que legal Um monte de tranqueira Então assim é aí mais uma, uma parte do vídeo A gente tá indo... A gente já passou da metade do jogo Tá indo pro fim Se gostou do nosso vídeo deixe seu like Se inscreva no canal, dá um like nos nossos vídeos A gente joga jogos indie, Metroidvania e Recomendações Esse é um pouco dos três Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo se possível Se tiver dúvida tem o nosso Discord e fica assim. Até o próximo vídeo. E vai, amizade.